Os próximos 10, 15 dias não, não vamos ter. Mas em agosto há uma previsão de que vão ter noites também muito frias. Pode parecer pouco, e de fato é, mas é um gesto. Então quando você faz um gesto desse tipo, eu fui lá entregar também os cobertores, entregar as meias, junto com a Bia, minha mulher, junto com a Célia Parnes, que é a nossa secretária de desenvolvimento social, junto com... Padre Júlio, chamei o Ricardo Nunes, chamei a esposa do Ricardo Nunes, a Regina, e nós fomos lá. É um gesto que você tem, ainda que você possa dizer pouco. O ideal seria que ele tivesse um emprego, tivesse a casa dele, uh, tivesse uma condição melhor de vida. Nesse momento, nós ainda não Mas conseguimos isso. Mas evitar que as pessoas morram nesse momento também é importante. Muito. Mas é um problema. E não morreu ninguém, Igor. Quantas vezes você já ouviu, já leu, ou já assistiu matérias de pessoas em situação de rua que acordaram Infelizmente, mortos sim. em óbito. Sim, sim, então, sim Não sim. morreu ninguém. Graças a Deus. Eu agradeci muito a Padre Júlio. Foi muito legal também morto, com o pessoal da pastoral. Morto. Essas coisas compensam. Então, isso sim, traz sim, satisfação. Sim. Isso traz o, Eduardo, a, a recompensa é para né? quem está na área pública. Pelo menos isso, pra mim Isso aí que, que tu tá falando, todo, todo esse movimento aí foi custeado pela iniciativa privada? Foi? Todas as doações do setor privado. Porra, que maneiro. Nós estamos falando, eu, eu estava comentando aqui com o Monarco. Nós estamos fazendo uma fábrica de vacinas no Butantan com dinheiro privado. Não tem dinheiro público. Nem dinheiro federal, nem dinheiro estadual. Tem só a propriedade física, o um terreno que pertence ao Butantan. E é uma fábrica. 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. E não tem lei Rouanet, contrapartida, vantagem, desconto fiscal. Nada, zero. Eu fiz um pedido, falei com os empresários. São 26 empresas que estão nos ajudando. Uh, aqui pode falar o nome? Pode, é de então, manda ver. Uh, Ambev é uma delas, Itaú. Só Itaú foram, cinco, Itaú Unibanco, 50 milhões. Ambev... 20 uh, milhões, aí uh, Banco Safra, Banco Santander, uh, Sabesp, várias instituições financeiras, não financeiras, empresas diferentes, são 26 empresas, aí damos 196 milhões de reais, estão sendo investidos nessa nova fábrica. A fábrica está quase pronta, já agora no final do ano ela vai estar tá prontinha, equipada em janeiro, Começa a produzir a vacina ah, aqui. A Butanvac? Ah, não, essa é a ah, Coronavac. É Butanvac é outra fábrica. Vamos Tem ter duas. Sim, sim, sim. Duas. Bom, essa é a Coronavac. É a vacina é que... Pelo menos eu que tomei no braço aqui, tu eu tomou? tomei duas doses também. É porque tu tomou. Tu foi um dos primeiros, não é? Não, tu respeitou não. a fila bonitinha. Não, não, né? não, eu respeitei a fila. Eu fui agora. É tu verdade. É, mas não, não. tu tá meio triste que tu tomou essa. Não. Essa não pode